Feche a porta, chegou a hora de você falar com Deus Dobre os joelhos e sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o um lugar que ninguém conhece mais Ele viu e Ele sabe curar Ele viu e Ele sabe o remédio para curar toda ferida Jesus tua presença é o que eu mais quero, tua presença é o meu remédio, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim, eita, que presença é essa? presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente que eu perca dinheiro e perca amigo, só não quero perder. Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Olá a todos, que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos ao ADEC TV e hoje nós estamos no ADEC Music que vocês já puderam sentir aí um pouquinho né, do que nós vamos ouvir hoje. E é isso gente, o que importa é a presença de Jesus, é a presença dele sempre conosco. E hoje aqui no ADEC Music nós estamos recebendo o Anderson Moreira. Bem-vindos, bem-vindo, né? Bem-vindo. É porque quando eu falo Anderson Moreira, gente, aí eu já associo ao William Moreira, que vocês veem muito aqui, tem, é parente, né? É irmão. A família toda louva, toda tem esse talento, esse dom maravilhoso, e nós vamos conversar um pouquinho com ele, sobre a história dele, sobre a caminhada dele até aqui com Jesus, e também ouvir um pouquinho de louvor, um pouquinho mais bem-vindo. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui. Deus abençoe, Carol, toda a equipe do ADEC TV. Para mim, é um prazer imenso estar aqui juntos para adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno, Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. Então, tudo que a gente, tudo, tudo que a gente for fazer, assim como o apóstolo Paulo disse, né? seja comendo, seja bebendo, façam tudo para a glória de Deus. Então estou aqui. Para honrar o nome do Senhor, para glorificar o nome do Senhor Jesus e que ele seja glorificado em tudo na minha vida e que seja glorificado na tua vida também. Tudo que você for fazer, faça tudo para a glória de Deus, que ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E isso, gente, a honra e a glória é a única coisa que o Senhor, que o senhor não divide com ninguém. Não é, Anderson? Ele não divide isso. porque é tudo dEle, é tudo para Ele, é tudo por Ele. E o Anderson ele congrega, né, no campo da Assembleia de Deus, lá em Córrego dos Cruz. Ele é casado, ele é casado. Com a Rosimar e tem um filho lindo, o Arthur. Isso, o Arthur O Arthur tem quantos anos? Tem quatro anos, começou a estudar agora, Sou essa estudar. semana, todo feliz, coitado Ele está feliz? Demais, é, muito é um bom. orgulho da gente, né? Sempre a herança, né? É, muito bom É, é muito, muito bom, bom. Isso. E ele também está lá, né, sobre o pastoreio do pastor Raquel Isso, pastor Raquel, que é o nosso novo pastor lá Quero mandar um abraço aí para todos os irmãos da Assembleia de Deus do Córrego dos Cruz. Receba o meu abraço aí, a minha igreja, a minha família, né? Onde a gente, toda semana, está reunido ali, os amigos, né? os irmãos. E eu sou muito feliz, né? A DEC a Córrego dos Cruz é, faz parte de mim. Desde quando eu casei, conheci minha esposa lá. né? Ah. Meu pai foi pastorear lá e ah. conheci minha esposa. Casei, meu pai mudou e eu fiquei. Seu pai mudou, você ficou. Isso, eu fiquei por lá. Leva também né, nossos agradecimentos, nossos cumprimentos para o pastor Raquel. Isso. Obrigada, pastor. Hum. O Anderson. Oi. E vamos lá. É. Eu sei já um pouco assim, da história hum. por causa do William, né? <risos> Temos um contato muito próximo aqui é. com o William. O pessoal já até viu o William, vem muito aqui no ADEC. É, nasceu no Evangelho. Sim. É, pelo que minha mãe, mas meu pai conta... Eu não sei se, se o Elito, o meu irmão mais velho, tinha um ano, mas desde que eu me lembro, minha vida foi criada na igreja. Na né? igreja. Desde que eu me lembro, e eu até brinco com meu pai, às vezes, que ele pegava pesado. Pegava né? pesado. É, a gente, tudo era igreja, tudo era igreja e não tinha nada fora da igreja. Se tinha algum, qualquer evento que tivesse no horário de culto, a gente não podia participar. Coisa de, de escola, de aniversário, de amiga, aí eu fico brincando com meu pai. O pai só pegou pesado. Mas ele fala assim, é, talvez se eu não tivesse pegado tanto pesado, você não estaria na igreja. Então valeu, né? Valeu, é. É, mas é, meu pai e minha mãe sempre com é, é, todo esse cuidado, né? E, e, e a gente criado da igreja, filho de pastor, tem um, tem um peso a mais, né? É. Porque eles acham que filho de pastor tem que ser santo, não pode pecar. Isso pesa sobre a gente. Mas meu pai e minha mãe, tudo que sou hoje, tudo que nós, né, os filhos, é, é tudo que eu me tornei hoje, meu pai é um exemplo, né? Sempre dedicado na obra de Deus e isso reflete em mim. Eu fico vendo meu pai tão esforçado e atendendo o um chamado por onde vai. Né? Isso é muito importante. Então, assim, eu toda a minha trajetória na igreja, criada na igreja, mas sempre espelhando no meu pai. Né? No seu pai, na sua isso. mãe. Mas, na verdade, é porque o cargo de pastor, quanto mais responsabilidade, mais a gente é cobrado. E, realmente, é. o exemplo talvez tenha que ser um pouco maior mesmo, isso, né, Wanda? Pecar, todos nós pecamos, todos nós, né, às vezes, temos, né, nos, nos descuidamos, porque é. nós somos humanos também. É. Mas... Até porque, porque, isso é para Deus provar para a gente que nós somos falhos, falhos. Somos, né sem se dependesse de mim, de qualquer um de nós, ninguém chegaria ao céu, Não. né? Por isso que a graça de Jesus nos alcançou, mesmo a gente errando, caindo, Deus ainda insiste em trazer a gente de volta, reatar toda essa amizade que foi perdida, né? Então o amor de Deus é muito grande. A gente pega, a gente erra, mas Deus insiste, hein, né? Estou aqui hoje, é resposta de Deus, resposta de orações, que eu não sou digno, não mereço, mas eu estou aqui porque Deus tem um propósito e eu desejo cumpri-lo. Eu também. Se eu estou aqui hoje. É Amém. pela graça e misericórdia do <risos> Senhor. Glória a Deus. E, e realmente, né? Só quem preenche aquele vazio Exatamente. que a gente sente, né? A gente pode ter tudo, tudo, tudo, Isso. tudo, tudo certinho ali. Mas a gente sempre tem um vazio porque é Deus que está faltando, quem é. tem, né? E eu posso falar mais disso porque, nesse sentido, porque eu não fui criada na igreja, né? Eu, eu fui criada no mundo, né? E depois eu converti. Então, assim, realmente é a hora que a gente passa a viver realmente na presença é. e que a gente entende que depois né, do novo nascimento a gente é filho. Eu, é outra coisa, eu né? Eu tenho uma experiência, assim, como eu disse, que eu fui criado na igreja. Muitas vezes eu fui para a igreja arrastado porque meu pai cobrava, né? Um abraço aí pro meu pai e minha mãe. Mas é, é, tem dia que é assim mesmo, é, é, não é fácil mas, não. Assim, eu, eu, eu sou líder de jovens lá na, na Decórica dos Cruzes e eu conto essa experiência para os jovens lá. Que eu fui ser crente de verdade, depois que eu casei, eu tomei as redes da minha vida, digamos assim, né? Que eu saí da guarda dos meus pais ali, aí eu pude ser crente porque... é De verdade, porque agora eu preciso ir na igreja, porque eu ia na igreja que meu pai cobrava, né? Eu tinha que ir. Depois que eu casei, eu acabei dando uma relaxada e eu comecei a sentir falta, Esse, aquele vazio quando a gente ia na igreja e se aproximava de Deus, do Espírito Santo, ele preenche todo o espaço, todo o vazio, né? Então assim eu conto isso para eles que não adianta a pessoa ir para a igreja porque o pai cobra, porque a mãe cobra, né? Enquanto criança sim, a Bíblia fala sim no menino o caminho que deve andar. Mas não adianta, se a gente, se eu não querer, se eu não for, porque eu preciso realmente, depois que eu entendi que eu preciso de Deus, eu preciso do Espírito Santo em todo momento da minha vida, aí eu senti que eu, a minha vida mudou com Deus. Mudou, né? Mudou. É porque aí a gente cria profundidade. <risos> isso, isso. E eu, cada dia mais eu quero me aprofundar mais, subir mais um degrau. Eu olho para trás, hoje eu vejo que eu sou mais crente do que ontem, mas eu preciso melhorar muito, cada dia, cada dia mais. A gente precisa melhorar. E porque santo, gente, é só um, né? É santo mesmo, <risos> então eu tem um. Exatamente. E, e, e, e não tem como. Anderson, é, e né, vocês são três irmãos, Isso. três homens, e todos têm esse talento, esse dom incrível da é, música. a gente... Eu costumo brincar, assim, que lá em casa a gente chorava no tom, eu chorava. Eu chorava, dentro. A família toda quando reúne, a gente vai encaixando as vozes ali, entendeu? E desde pequeno, eu lembro, com 4 anos de idade, eu já cantava, mas meu irmão fazia a segunda voz e eu consigo lembrar eu fazendo a segunda voz afinada, sem nunca ter participado de uma aula de canto, de ninguém ensinado. Nada. Então, assim, é dom de Deus, eu entendo de como dom de Deus. E eu fiz uma promessa. Enquanto eu respirar, que seja o meu último suspiro, eu quero terminar minha vida adorando a Deus. Fiz essa promessa e, desejo, e quero cumpri-la, Senhor. Enquanto eu respirar, eu quero te adorar. Porque eu nasci com esse dom e sinto que eu vou viver o resto da vida adorando o Senhor. Não importa se vai ter agenda, se vai ser na igreja. No meio do mato, lá onde eu estou, vivo a minha vida, eu canto, adoro o Senhor. Casa, na, sozinha, na, na casa, na cozinha, na sala. casa, no trabalho, em cima da moto, dirigindo o carro. Eu quero adorar esse Deus enquanto eu respirar, porque o que ele, o preço que ele já pagou por mim, me tirou da condenação do inferno, me, me deu é, direito à vida eterna. Isso já é o suficiente para mim viver o resto dos meus dias adorando a esse Deus. Me conta uma coisa, é, eu já ouvi, né? Você, seu irmão, William, sua mãe, o seu pai também louvo. Todo mundo. Todo mundo. É, meu pai e minha mãe, né? E, a sua mãe maravilhosamente, né? Já ouvi aqui na sede. É, eles cantam desde... Então, assim, foram foi um exemplo pra nós, né? Meu pai, desde pequeno, é, desde quando eu era pequeno, né? É, é, cantavam e incentivavam a gente a cantar. Então, assim, é, se, se hoje eu canto, primeiramente é dom de Deus, né? Mas meu pai e minha mãe incentivavam a gente pra gente cantar. Então, assim... Queima aqui dentro, né? Queima. Aí tá em casa, não canta só no chuveiro, não. Canta no chuveiro, canta no meio do mato, em cima da moto, em cima, dirigindo o carro, por onde for. Eu quero sempre estar adorando esse Deus. É, é, é muito lindo ver uma família toda assim, gente. E, e como eu convivo muito com o William, né, aqui na sede, a hora que ele sobe no púlpito, a unção é, é diferenciada. É, eu sei que porque é busca a é vida com Deus, né? Uhum. Mas é maravilhoso ouvir, né? Vocês, eu já ouvi algumas vezes, mas é porque o Willian a gente ouve ele toda semana. É, o Willian é, é meu irmão mais novo, mas por muitos momentos foi um exemplo para mim de nível de espiritualidade. Um abraço pro William aí, tá, que com certeza está tá assistindo, né? E o William tem essa graça, essa unção diferenciada, né? E Deus, ele faz isso. Às vezes tem 10 pessoas que canta canta do mesmo jeito, mas cada um tem uma, um som diferente. Né? E o William, eu consigo adorar a Deus com ele, consigo ser ministrado quando ele está adorando a Deus e... Ele tem um som diferenciado também. Ele só não quer gravar um programa com a sua mãe, tá? Não. Não. <risos> Diz ele que ela é. vai ele. Sou ele. Eu falei, filha. É, Mas tá nós lá. vamos gravar um com vocês todos. Isso, se Deus vamos, quiser. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos para ouvir um pouquinho mais do Anderson. Amém. É.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 Ti eu nunca quero estar Sei que tua presença é o que me faz cantar Tu és alívio para todas as minhas dores Minha prioridade é sempre estar contigo Ao levantar-te e chamar de meu amigo Na hora da aflição sei que estás comigo Sei que me dá forças para prosseguir Minha prioridade ao me levantar, quero te adorar, pois tu és o motivo do meu respirar. És minha prioridade, que tu seja o centro da minha atenção e que o meu pensamento seja só em ti. Ao cantar que eu cante pra ti Ao erguer minhas mãos é pra ti Minha vida é pra te servir Quero estar sempre perto de ti yeah. És minha prioridade Ao me levantar quero te adorar Pois tu és o motivo do meu respirar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 Uma, espécie, é, uma experiência marcante para o pessoal de casa, para edificar a fé? Uma experiência? São muitas. São muitas, eu sei que são muitas, né? <risos> uma das mais marcantes ou uma que que você lembre mais? Enfim, é, ultimamente eu tenho vivido uma experiência com Deus que, que mudou minha vida. Eu cheguei num, num ponto de entender que eu preciso adorar a Deus, independente se as coisas vão bem ou se vão ruim, né? É muito fácil adorar a Deus quando as coisas estão bem, né? Muito! Tudo indo a mil maravilhas. Mas Deus ele começou a me levar por uns caminhos que... A escola de Deus é, ela machuca, ela dói, mas lá na fé a gente entende o propósito, né? Deus tem um propósito em tudo. Então Deus está me ensinando e, e tem hora que eu falo isso com medo, com, com pesar. Eu tenho ministrado isso por onde eu tenho passado, que é, eu tenho aprendido a adorar a Deus... Mesmo com as coisas dando errado. E eu tenho falado, senhor, senhor, senhor, o que o Senhor quer de mim? Foi o propósito que eu fiz para 2022. Eu quero viver os planos de Deus para mim, os propósitos de Deus para mim. Aí virou até uma rima, não importa se vai ser bom ou se vai ser ruim. <risos> Mas eu quero estar no centro da vontade de Deus. Eu tenho vivido isso, desfrutado disso. E eu tenho passado por coisas que, digamos, há um ano atrás eu não conseguiria uma situação dá errado na minha vida e eu, Jesus, obrigado. É difícil, é, é difícil, né? Mas eu, eu tenho pedido a Deus, me dá forças. Se, se o Senhor vai apertar mais um pouco, me dá forças, porque sozinho até aqui eu não chegaria. Então essa tem, tem sido uma experiência que tem mudado a minha vida, entender que tem um Deus no céu que está acima de todas as coisas. Ele é pai? Exatamente. E ele, ele corrige? Ele, é, porque o pai, quando a gente dá tudo, eu tenho meu filho, se eu der tudo que ele pede, ele, a primeira, quando ele ouvir um não, ele é. vai se decepcionar, né? Então, assim, criar um filho bem criado é falar não, é tomar alguma coisa, é dar castigo. Então, hoje eu entendo isso, né? Às vezes, é, Senhor, não me dá o que eu quero, não me dá o que eu preciso. É diferente? É, o Salmo 23, Senhor, meu pastor, nada faltará, a gente quer ser folgado, né? Nada vai me faltar, Deus vai me dar tudo. E mas... na verdade esse salmo quer falar assim, de nada terei falta, Exatamente. quer dizer, o que eu tenho já me é suficiente. Exatamente, é, a gente não para para agradecer. É, hoje todo mundo tem, é, apesar que existem pessoas que dormem em ruas, não tem comida, Sim. mas eu tenho, tenho uma casa boa, tenho cama quentinha, tenho roupa, tenho agasalho, tenho comida, e a gente só quer mais. A gente nunca, nunca tá bom... Nunca, nunca é o suficiente, então a gente só quer pedir, só quer ganhar, só quer barganhar com Deus a gente Eu vivi uma falsa adoração, adorava a Deus porque ah, Deus é um pai bom, ele cuida né É o que a maioria das pessoas pensam né, que, que, que Deus não podia ter mal no mundo né é. Mas é, elas não entendem que apesar, né nós deixamos o pecado entrar no mundo E que a maioria das coisas ruins que acontecem é a escolha nossa é. Nós temos livre-arbítrio Exatamente. Então, se assim, eu tenho vivido isso, que eu preciso adorar esse Deus. Eu, eu dei, vou dar a, doar a minha vida se for preciso. Não pelo que Ele vai fazer, mas pelo que Ele já fez. Deus, Ele me tirou do inferno. Romanos 8, não há mais condenação para quem está escrito querido Jesus. Que isso... Então, assim, eu estava condenado. Jesus tá. pagou o preço por mim. Se isso não for o suficiente... Eu vou viver um evangelho barato, mesquinho, o resto da minha vida, só querendo, só querendo, vir, querendo troca. Você vai, vir, vai viver um evangelho de alta ajuda, né? Exatamente. E o evangelho nunca foi alta ajuda, ele é renúncia. Exatamente. Então, assim, eu tenho, tenho entendido isso e espero que... Eu estou começando a entender. Tenho muito a desfrutar, muito a entender que é, é, Deus ele, ele não, não quer trocar, a gente adora a Deus... Com, com um sentido assim de troca, né? Porque Deus cuida, ah, adora o Senhor, que Ele vai te abençoar, louva o é. Senhor, que Ele. Não... Né? E não Gente, é isso. o maior preço já foi pago. Eu vou viver o resto da minha vida em forma de gratidão. Quando eu aprendi a encarar bênçãos, é, prosperidade como consequência, isso não é mais o foco. Isso começa a acontecer na vida da gente e, quando isso for o foco, parece que Deus segura, porque isso vai me, me tirar a atenção, né? eu tenho vivido isso, que eu tenho que adorar esse Deus. Adorar a Deus quando tudo vai bem, amém, é muito bom. Mas se Deus permitir que as coisas compliquem, eu quero ter forças e peço ao Espírito Santo que me capacite para adorar Ele do, Ai, mesmo graças, do mesmo jeito. Dá graças, do mesmo jeito. Isso é muito interessante e deixa eu te fazer uma pergunta dentro desse assunto. Toda vez que a gente fala assim, oração, eu quero viver no centro da vontade do Senhor. O Senhor, faça a sua vontade. Você já sentiu medo de fazer essa oração? Porque eu te confesso que eu já. É, dá medo. É. Mesmo a vontade do Senhor sendo boa, perfeita e agradável, eu sei muito bem disso. É. Mas o, na, nessas experiências que eu, eu, eu estou vivendo, estou passando, eu fiz essa oração. Porque teve um dia que aconteceu uma situação muito desagradável e eu não atribuí ao diabo. Porque eu já fui, quando aconteceu uma coisa ruim, isso é diabo, não. Nem tudo é. é. Na verdade, eu cheguei a um ponto que tudo é Deus. Se o diabo fazer alguma coisa na minha vida e na sua, eu sou protegido por Deus, ele tem que pedir permissão. Então, se tudo é permissão de Deus, o diabo é subordinado a Deus. Né? Então eu fiz essa oração, Senhor, tá doendo. A minha oração foi, Jesus, manda tudo de uma vez para acabar logo. <risos> <risos> ficar é, umas coisas repetindo, meu Deus, mas isso de novo. Você sabe mas que... aí depois eu fiquei com medo. Isso tem um livro de Maquiavel, o príncipe, né? <risos> o mal, quando ele... O mal se faz de uma vez só, o bem se faz aos poucos. Mas eu entendi, eu tô falando, porque que você que assim, esse, esse, esse problema, manda tudo de uma vez é, mas passar. depois eu tive medo. Falei, gente, Deus, né? É, é, Deus tem um propósito em tudo, né? Deus tem um propósito em tudo mas é, é, na hora talvez eu fiz essa oração oh meu Deus que é isso de novo essa situação eu sei que sei que é o Senhor não é mais ninguém minha vida está na mão do Senhor, entreguei minha vida minha vida nas mãos do Senhor e, e às vezes o silêncio de Deus dói né machuca dói. machuca mas é, é, eu tenho medo né de, eu tenho certeza e medo certeza de que eu quero viver estar no centro da vontade de Deus se vai ser ruim, eu cheguei a ponto de dizer um dia que eu queria ser chamado de louco para todo mundo. Mas entender, poder ouvir a voz de Deus perfeita, meu antes, é aí que eu te quero. E todo mundo, você está doido. Não, mas eu, tô, eu tenho certeza, né? Tenho certeza. É muito bom. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho medo, mas se a gente estiver ligado em Deus, acho que isso basta, né? Para todo mundo pode ser loucura. Ah, mas você está doido, você está vivendo até tudo errado, você está vivendo uma loucura. Mas é, o evangelho é loucura, né? Para o mundo, isso é loucura. É Eles não Deus falou né, para Paula, por enquanto a minha graça te basta viver é. isso um dia por vez. A graça do Senhor nos basta, que é o favor imerecido. Isso. Então, para resumir, né? É, é, você fez a pergunta, se dá medo, sim, dá medo, mas se for realmente o que Deus quer para mim, eu quero descansar nos braços dele. Dá, dá medo porque. É, a gente não sabe qual que vai ser o deserto é. né? para a gente aprender a escola, Exatamente. não é? Exatamente, mas entender e estar no centro da vontade de Deus, eu quero chegar nesse nível de, assim como o Jó, imagina, perder tudo e conseguir adorar a Deus, né? E já perdeu e, tudo de uma vez, é, né? É, adorar, então eu espero que eu não, não precisa passar por uma situação dessa para me aprender. Eu falo assim, eu me ensina sem precisar de me levar para essa escola, que dói, né? Eu quero aprender a adorar a Deus, mesmo perdendo tudo, mas para não precisar perder, para me aprender, né? Então eu quero reconhecer isso agora, Senhor, te adoro, né? Sei que o Senhor é Deus e, e tudo que o Senhor me deu pertence a Ti. Porque a gente fala assim, ah, mas as minhas coisas aqui, né? Eu não quero viver a escola de Deus. Deus tem que fazer o que eu fez com Jó, né? Jó perdeu tudo para aprender que Deus tira e Deus dá, né? Eu então, quero adorar Deus esse Deus. Deus me deu, Deus levou é. e bendito, bendito seja o nome. Deus Deus tomou, bendito, bendito seja, seja o nome do Senhor. Senhor. A história de Jó é lindo, gente. Vamos é. lá no livro de Jó. E o Anderson, e, né, você citou Romanos 8, Romanos 7, Romanos 8. É maravilhoso, né? Isso. Apesar que o livro, o livro, né, a carta aos Romanos é, é uma carta assim doutrinária. É complexa, mas é maravilhoso, né? Ele, Paulo vem em Romanos 7, ele fala muito do eu, né? Ele fala, miserável homem que sou, né? Tão ruim que nós somos. Aí vem falando toda aquela nossa degradação. Aí chega em Romanos 8, ele dá a solução que está é, em Cristo, né? A gente entender que sem Cristo ninguém, ninguém é, é, pode chegar ao céu, é. ninguém jamais, né? Não pode, porque Cristo fez o que a gente nunca ia conseguir fazer. Cristo veio e cumpriu a lei, a lei dada a Moisés. A lei era perfeita, ela veio de Deus, nós nunca conseguiríamos cumprir. E Paulo fala isso em Romanos 7, Romanos 8, aí Cristo veio e cumpriu a lei. Cumpriu a lei e mesmo assim os nossos pecados foram pagos nele. É muito lindo. É muito lindo. E... Isso é muito lindo o que você falou, né? Que sirva assim de, de exemplo para o pessoal de casa e problemas sempre nós vamos ter, porque Jesus Exatamente. já disse isso é. no o mundo. mundo. Terei aflições. Né? E a gente quer, acho que a gente, a gente é um pouco mimado, né? Quer ser, Mas... quer que Deus cuida e não deixe nada acontecer. Gente, isso aí é quando essa fase aqui terminar. A gente está com Cristo. Aí sim, não haverá mais dor, não haverá mais choro, mais, mais sofrimento. Mas enquanto estivermos aqui a gente, a gente acaba tem que acostumar, né? Quando tudo, quando tudo está bem, a gente fica preocupado, né? Então assim, eu, eu pouco tempo vi uma, uma outra experiência também, que eu comecei a imaginar o que vai ser a vida com Cristo. Fiquei alguns momentos pensando. A vida aqui, para mim, perdeu o sentido. Sabe qual a oração que eu fiz? Jesus, me leva. Mas depois eu olhei pro meu filho, pra minha esposa eu falei, não, eu tenho um propósito aqui e quero cumpri-lo, Até né? coração eu já tem que ter cuidado, né? Mas entender o que vai ser da nossa vida com Cristo, gente, a gente fica igual bobo aqui, levanta cedo, trabalha. É claro que isso é, isso é próprio. Enquanto eu estiver aqui, a gente tem que pular cedo, trabalhar, né? Ralar. Sim. Mas depois eu fico assim, meu Deus, mas para que tudo isso? Tudo isso que vai ficar? Por que você não passa logo essa fase? Mas aí eu entendo que tem muita nós gente um ainda propósito, pra... isso tem, Você tem um propósito aqui E floresça onde Deus te plantou Para de reclamar da situação Que o seu lugar é ruim, sua cidade é ruim Seu bairro é ruim, não Talvez você precise começar a fazer, tomar atitudes E fazer mudanças na sua vida Então assim, floresça onde Deus te plantou Eu tenho vivido isso Eu preciso dar frutos onde eu estou Onde Deus me quer E se a gente não prestar atenção Porque cada um tem um propósito, um chamado Nós seremos cobrados por isso que a gente tá, tem que estar tá com os ouvidos bem limpos e abertos para ouvir Exatamente. a voz de Deus, para a gente cumprir o propósito que o Senhor tem para a gente, que isso nos será cobrado. Verdade? Exatamente. Anderson, Exatamente. quero agradecer. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer é. muito grande estar aqui com vocês. Agradecer a você, toda a equipe aí do ADEC TV. E Deus abençoe você, telespectador que está nos assistindo aí. né Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa. E até uma próxima, se Deus quiser. Até uma próxima. Se Deus quiser, <risos> um as portas estão abertas. O ADEC é nosso, né? É, é da Assembleia. Levão, <risos> né? Um abraço para sua esposa, para seu filho, tá seus pais. Isso. E eu quero né, que você deixe um recado para o pessoal e encerra louvando. Isso. É, eu quero ministrar uma última canção. É, todas as experiências aqui. Esse louvor eu escrevi há uns cinco anos atrás, mais ou menos. E hoje parece que, pela experiência que eu tenho vivido, parece que sim, parece que eu fiz hoje, né? E quando eu fiz, eu não tinha noção, talvez, né? Tenho certeza que foi uma revelação de Deus para mim, mas é confiar em Deus. Eu quero confiar nesse Deus em todo momento. E é esse louvor que eu estarei louvando, né? e Deus me deu essa canção e eu quero ministrar na vida de vocês. Tu tem sido meu auxílio e proteção, Senhor E nas horas mais difíceis Me estende a mão Socorro bem presente na angústia Pois quando Te busquei Eu achei e quando os meus inimigos levantar Eu sei em quem confiar E se no caminho eu tropeçar Eu sei em quem confiar Eu confiarei em Ti. Eu confiarei em Ti. E em meio à tempestade adorarei. E em meio ao deserto fi. Eu confiarei em Ti. Eu confiarei em Ti. E em meio à tempestade adorarei e em meio ao deserto fiel ser. Olá, a paz do Senhor. Eu quero ler com você o que está escrito no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, o verso 1. Olha o que diz a Palavra de Deus. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Esse verso e esse capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel, fala de uma visão que Deus levou o profeta em espírito e o colocou no meio de um vale cheio de ossos secos. Na verdade, o que havia naquele vale era, possivelmente, eram os exércitos que tinham guerreado, muitas pessoas morreram na guerra, porque vale fala de um lugar de guerra, né? principalmente antigamente era esse é, é, o costume das guerras, de travar as guerras no vale, e Deus levou Ezequiel em espírito. E o texto diz que o Senhor pôs Ezequiel no meio de um vale de ossos secos. O que eu quero falar com você é algo muito importante. Porque todos nós, vez ou outra, o Senhor nos leva, permite que, que cheguemos, ou o Senhor nos coloca muitas vezes em vales. Muitas vezes o Senhor nos coloca no meio de um vale. Só que quando Deus permite ou nos leva, como Ele fez com Ezequiel, e o colocou no meio de um vale, Deus sempre tem um propósito. Interessante é que para cumprir o seu propósito, sempre Deus vai levar alguém a passar por momentos de vale. Eu já te disse, vale fala de guerra, vale fala de um lugar de luta. Vale fala de um lugar de prova, de teste. Se você pensar direitinho, a Bíblia diz que Moisés viveu 40 anos no deserto, antes de voltar e libertar o seu povo. José viveu na cova, passou na casa de Potivá, passou na prisão, foi preso, inocente, mas depois Deus cumpriu o propósito e José se tornou governador do Egito o segundo homem mais poderoso do Egito. Você lembra da história de Davi? A Bíblia diz que Samuel vai à casa de Davi e unge Davi aproximadamente entre 14 e 16 anos. Mas Davi volta para o campo e depois de muitos anos, os estudiosos vão dizer que por volta aí de 30 a 32 anos, né? vamos colocar 15 anos depois, Davi vai assumir como rei. Então o vale, na verdade... É o processo para algo muito maior que Deus quer nos colocar. Interessante que quando a gente olha para essa história de Ezequiel, nós precisamos entender. Não foi o diabo que colocou Ezequiel no vale. Não foi o mal que colocou Ezequiel no vale. Não foi o pecado que colocou Ezequiel no vale. Mas a Bíblia diz que o Senhor o levou para o vale. O que eu quero que você entenda é, vales nas nossas vidas é algo que vez ou outra, Deus vai permitir, vai permitir cada um de nós a passar. Só que quando nós chegamos no vale, e talvez você está vivendo uma fase da sua vida, um momento da sua vida, um período da sua vida que você pode chamar de vale. Você está dizendo, pastor, eu estou vivendo guerra, eu estou vivendo luta, eu estou vivendo problemas, pastor, que eu nunca imaginei. É o vale da sua vida. Entenda, há um propósito de Deus escondido nesse vale. E eu preciso te dizer. E você não pode esquecer. O vale, primeiro, não é para te matar. Deus não levou Ezequiel no vale para matar Ezequiel. Mas Deus levou Ezequiel no vale para treinar Ezequiel. Para mostrar Ezequiel o que ele iria fazer com a nação de Israel. Segundo, é no vale que Deus anda com você. Ezequiel estava no vale, mas a Bíblia diz, no verso número 2, diz assim, olha... E me fez passar em volta dos ossos, ou deles... Ou seja, o profeta estava no vale, mas Deus estava com ele lá no vale. Aleluia! Ele não estava sozinho, Deus estava andando com ele no vale. A Bíblia diz que Deus caminhou com Ezequiel no vale, mostrando a ele, eles conversando, os dois. Então, primeiro, o vale não é para te matar. Segundo, no vale Deus anda com você. E eu quero aqui já encerrar, porque no vale, a Bíblia vai dizer, o texto vai dizer... É preciso profetizar. Você precisa profetizar nesse vale. Diz a palavra do Senhor que veio a voz do Senhor Ezequiel e disse para ele, Ezequiel, profetiza. Eu repito, vale é lugar de luta, lugar de problemas, lugar de dificuldades. Talvez você está vivendo o, o pior vale da sua vida nesse momento. Deus está dizendo para você, é preciso profetizar. Entenda, o vale não é para te matar. No vale, Deus está com você e você precisa profetizar. O que, que eu vou profetizar, pastor? E o que, que é profetizar? Profetizar é dizer, é com autoridade afirmar as suas palavras. Não, afirmar a palavra de Deus. Aleluia! Deus disse para Ezequiel, Ezequiel profetiza nesse vale. E a Bíblia diz que Ezequiel... Voltou-se para os ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E diz a Bíblia que quando Ezequiel profetiza, veio um vento, os ossos começaram a juntar, chegou nervos, chegou carne e formou um grande exército. E daqui a pouco o Espírito veio e levantou-se um grande exército vivo, poderoso, na visão que Deus deu a Ezequiel. Eu concluo te dizendo, não importa o vale que você está vivendo, não importa como você está vivendo, não esqueça, não é para te matar, você não vai morrer nesse vale, guarde essa palavra, Deus não vai deixar você morrer nesse vale, você vai passar por esse vale de mãos dadas com o Senhor, e abra sua boca agora, comece a profetizar dentro da sua casa, comece a profetizar contra esse problema, comece a dizer o Senhor está comigo, eu vou vencer, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. O Senhor dos exércitos está comigo, Deus de Jacó, é o meu refúgio, a minha fortaleza. Abra a sua Bíblia e comece a profetizar. E Deus vai te dar vitória e você vai vencer esse vale. E eu tenho certeza que como um exército poderoso, você vai sair muito mais forte, muito melhor, muito honrado pelo Senhor após essa grande luta, esse vale que você está enfrentando. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero profetizar sobre a sua vida, que esse tempo vai passar. Talvez você está me ouvindo, me assistindo agora e dizendo, pastor, eu não estou vivendo o vale. Então se prepare, porque todos nós, em algum momento, nós vamos passar pelos vales da vida. Mas Deus está conosco para nos dar vitória, para nos fazer vencedores e para nos ajudar. Então profetize nesse vale e eu tenho certeza que você será vitorioso. Fecha os teus olhos. Aí onde você está, e eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro, Senhor, por esta vida, por esta pessoa, Senhor, que ouviu esta palavra. Ó oh, Senhor, eu não sei o vale que ela está enfrentando, eu não sei as guerras que ela está enfrentando, eu não sei os problemas que ela está enfrentando, mas eu sei, Senhor, que a Tua palavra diz que o Senhor levou o profeta Ezequiel para o vale mas o Senhor não permitiu que ele morresse naquele vale. O Senhor caminhou com ele no vale. O Senhor o instruiu a profetizar, como acabei de instruir agora, Senhor, esta pessoa. Ó oh, meu Deus, dê a ela autoridade, dê a ela sabedoria, que ela possa abrir a boca, Senhor, e profetizar a Tua Palavra. E esse vale será uma faculdade de treinamento, será uma escola, Pai, para que ela possa sair do outro lado mais preparada e melhor, Senhor, para cumprir o teu propósito. Eu abençoo esta casa, eu abençoo esta família, eu abençoo esta vida. Em o nome do Senhor Jesus, amém e amém.